Começar uma nova carreira não é uma escolha nada fácil. Hoje estamos no Voe Mulher para conversar com duas mulheres que, mesmo com as carreiras consolidadas, resolveram empreender. Ela é jornalista, já foi executiva e hoje é empresária. Após atuar durante 23 anos em uma grande editora brasileira, Cláudia Giudice foi demitida da noite para o dia, mas ainda bem que ela tinha um plano B. Você trabalhou durante muitos anos né, como executiva em uma grande editora brasileira e durante esse período você também começou a empreender na sua pousada na Bahia, né? Eu queria saber o seguinte, foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo? Porque você sempre teve um plano B, né? Foi o meu primeiro contato com o empreendedorismo, porque eu sempre trabalhei com carteira assinada e eu era empreendedora, mas eu não sabia. E aí, quando eu fui fazer a minha pousada, eu fui percebendo que eu já tinha é, algumas experiências de empreendedorismo que eu tinha feito como funcionária né, e que eu podia usar muito da experiência que eu tinha na empresa onde eu trabalhava, no meu novo negócio. Eu acho que no empreendedorismo, tudo que você aprendeu na vida, ele pode ser útil. Se você for uma pessoa que tem um controle bem feito das próprias finanças, se você for uma pessoa que sabe administrar bem o próprio dinheiro, você tem uma chance gigante de ser um bom empreendedor. Normalmente, né, neste momento que você tem uma carreira e você está empreendendo, é difícil né, você se dedicar às duas da mesma forma. A partir do momento que né, aconteceu essa demissão, é, como que mudou? Como você passou a lidar com o seu negócio? Mudou tudo. Na verdade, um período que eu tinha meu emprego e o meu negócio, eu, o negócio representava 20% do meu tempo e dá pra, eu posso dizer que eu era, até em certo ponto, irresponsável, porque porque eu não dedicava toda a minha energia e toda a minha inteligência para o negócio. E aí, na hora que eu fui demitida, que eu saí, que eu, que eu assumi a gestão da pousada como minha única... E principal função, é, obviamente que o meu negócio deu um, um salto, um pulo e, e, e, e um crescimento absurdo e a partir daí foi exatamente isso. Eu, eu comecei a, a imprimir o mesmo ritmo que eu tinha quando eu trabalhava como executiva na gestão da minha pousada e isso fez toda a diferença, claro. E a partir do momento que você se tornou empresária, né, uma empreendedora, qual foi o maior desafio empre, enfrentado neste momento? Eu acho que o maior desafio é desafio de todo empreendedor, que é ficar com a casa cheia, ganhar o suficiente, controlar custo, pagar imposto, pagar os salários e, e tirar um dinheirinho no final do mês. Eu acho que essa é a grande luta. né? Eu trabalho com turismo, que é fantasia, é prazer, então é muito gratificante. E quando eu consigo que a conta feche ainda ganhar um dinheirinho, aí eu fico muito feliz. Com uma carreira consolidada no jornalismo esportivo, Fernanda Gentil também atua como como empreendedora. Em 2013, a jornalista criou a Caslu, um projeto social que arrecada dinheiro a partir da venda de camisetas, ajudando instituições que cuidam de crianças. Todo o dinheiro arrecadado é sempre revertido em benefícios pré-definidos a cada campanha. Em 2016, Fernanda também surpreendeu ao lançar o livro Gentil como a Gente. A obra surgiu a partir do blog Gentil Braga, um espaço onde ela narrava situações divertidas do cotidiano em família. Agora, em 2019, Fernanda se reinventou novamente. Ela surpreendeu o público com o lançamento da peça de teatro Sem Cerimônia, escrita e apresentada por ela. É fácil reinventar, digamos assim, hoje em dia, mais do que era antigamente, então a gente tem que ter inteligência para usar isso, realmente, uma carta na manga a nosso favor. Eu tento e acho que tenho conseguido fazer na minha profissão, na minha vida pessoal, cada vez mais me reinventar e descobrir novos caminhos para continuar sorrindo. E ela não tem medo de se arriscar mesmo. Recentemente, Fernanda também deixou o jornalismo. Fernanda, é, você saiu do jornalismo, né? está indo para a área de entretenimento. Como que foi essa transição e quais conselhos você dá para quem deseja fazer uma transição na carreira? Ah, acho que transição em qualquer momento da vida, né? seja carreira ou seja pessoal, é sempre uma mudança muito importante como qualquer mudança causa estranheza, um receio, um desafio novo, mas eu sou muito movida a desafios, então eu sempre gosto de respirar novos ares e encarar novas batalhas. Acho que foi um ciclo importante que eu fechei depois de 12 anos trabalhando com esporte e agora um novo caminho se abre à minha vida e eu vou também tentar de novo fazer desse limão uma limonada.